Caros amigos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, participando dessa festa, não é? Eu estive ali no toilette antes de começar a palestra e pela alegria dos, dos colegas de trabalho de vocês, eu percebi que está sendo um momento muito bacana de aprendizado e, sobretudo, de confraternização dessa grande família que vocês têm no trabalho no Cartório JK. Quero agradecer uma carta, todos os trabalhadores, todos os voluntários, agradecer a Maria Paula Fidalgo por estar conosco aqui prestigiando também a nossa palestra. É uma responsabilidade muito grande falar antes dela, mas é? depois do almoço, quando vem aquele cansaçozinho, não parece que não teve café? Teve café? Ah, ainda teve café. Então ainda bem. Bom, meus amigos, nós vamos então falar sobre ética pessoal e profissional. O Macarto, quando me convidou, disse, carta eu não sei falar dessas coisas. Eu sei falar de doutrina espírita, eu sei falar de cristianismo. Sobre ética, a gente tem palestra sobre ética, mais voltada para a área religiosa. Aí eu ele, então, eu não vou poder aceitar. Mas, depois, a inspiração me chegou durante a noite, e eu disse a ele, olha, se eu puder falar sobre ética de um ponto de vista diferente... E eu falei para ele qual que era, aí eu posso. E aí ele topou. Então, vamos tentar, na tarde de hoje, falar sobre esse assunto tão importante para nós. Para começar, eu trouxe um texto chamado Oração diante da Palavra. Porque uma das coisas importantes que a gente vai aprender é a ética no falar. Então, o Espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho Espírita, vai trazer essa mensagem que é muito bonita para nós Senhor deste-me a palavra por semente de luz auxilie-me a cultivá-la não permitas envolvê-la na sombra que projeto ensina-me a falar para que se faça o melhor auxilie-me a lembrar a tirar da lembrança o que deve, o que deve ser dito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 no momento exato que às vezes a gente fala fora do momento adequado não é? e faze me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação não me deixes emudecer diante da verdade mas conserva-me em tua prudência a prudência a gente vai ver que hoje é uma das virtudes ensinadas por Aristóteles a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim traze me o coração a raciocínio sincero sem aspereza brando sem preguiça fraterno sem exigência e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre tem então, um é amigo meu que fala que a parte mais difícil do Pai Nosso é aquela quando a gente pronuncia as feita: a vossa vontade a gente quer sempre que faça a nossa vontade. Bom, esta é a obra, Caminho Espírita. Bom, por que vamos falar sobre ética hoje? E, a se houver tempo, porque eu havia preparado uma palestra com 110 slides, mas veio a inspiração durante a noite, e eu acordei com outra palestra toda pronta. E aí, agora tem 130 slides mas a gente vai, talvez, só abordar a primeira parte, tá certo? Mas o que é que a gente poderia falar sobre ética? Bom, crise ética da atualidade, ética pessoal, que é um dos focos do nosso trabalho hoje, ética nas crises, nessas crises políticas, crises econômicas, como é que a ética na política, e a gente tem precisado de muita ética nesse período, nas redes sociais, como é que andam? os nossos grupos de redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, etc. Ética religiosa nos relacionamentos afetivos, ética com os diferentes, a né? chamada alteridade, o respeito aos diferentes. Ética ambiental, ética no trânsito e ética profissional, que é o outro foco do nosso estudo da tarde. Que Pena que é só uma hora de encontro. Bom, e por que vamos falar de ética? Por que devemos nos aperfeiçoar? Como aperfeiçoar-nos? Como conviver melhor? Como nunca mais receber críticas na vida? É ética para a felicidade, é ética no falar, pensar e agir, e é ética no trabalho. Seria o foco que a gente vai tentar abordar hoje, está certo? Vocês sabem que a ética é uma parte da filosofia? A filosofia é a busca pela verdade. Aristóteles foi um dos maiores pensadores da antiguidade e ele vai ensinar sobre ética, ele vai fazer uma carta a seu filho, aliás uma obra a seu filho, um livro quando ele vai ensinar o caminho da felicidade para o seu filho e é então quando ele escreve pela primeira vez sobre ética e ele vai dizer que para nós alcançarmos a felicidade nós precisamos ser virtuosos temos que ter qualidades nobres isto é, na opinião de Aristóteles, o caminho para a felicidade e ele vai defender quatro virtudes principais ou cardinais a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça vamos ver rapidamente o que é cada uma delas a prudência, vocês já sabem mais ou menos mas ela também tem um significado de sabedoria, de discernimento muito importante para a gente lidar com os problemas da vida é considerada a virtude mãe da humanidade. A justiça, que é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido. A fortaleza ou força, que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem. E a temperança ou moderação, que modera a atração dos prazeres, das paixões, não é? os defeitos, aquelas coisas que nos mobilizam de fora, são chamadas paixões por Aristóteles na filosofia e pede para a gente então não ser escravo das paixões, mas sim senhor dos nossos prazeres e quem foi o maior filósofo da humanidade que vocês conhecem? O que é que vocês acham? Jesus? Eu escutei Jesus? Muito bem, mas temos vários homens e mulheres extraordinários, nós na doutrina espírita acreditamos que Jesus nos enviou esses irmãos nobres para nos trazer o progresso o conhecimento, a filosofia, a ciência a religião, mas eu concordo com vocês, Jesus de Nazaré para nós na doutrina espírita é um Cristo, é um Messias é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros e será que ele falou de felicidade? se a gente está falando sobre ética, ética é a busca da felicidade o caminho para a felicidade vocês lembram da passagem talvez mais célebre de Jesus? qual que é? o sermão mais conhecido o sermão da montanha o sermão do monte e vocês sabem o que significa bem-aventurados? alguém sabe? felizes então Jesus está falando de felicidades para nós e ele vai dizer, não é? felizes os pobres de espírito, os humildes os pobres de orgulho porque deles é o reino dos céus felizes os que choram, os que sofrem porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E continue falando de muitas felicidades para nós. A Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções para o português, já não traz mais a palavra bem-aventurados. Ela traz felizes isso que é verdade então Jesus fala também dessas grandes virtudes na filosofia cristã nós temos muitas outras também catalogadas e a gente vai compartilhar com vocês para tentar descobrir como é que a gente pode ser feliz buscando as virtudes qual seria a virtude mais importante para vocês? a qualidade mais nobre mais importante para o cristão bom, na doutrina espírita a gente tem uma mensagem de Humberto de Campos por Chico Xavier, no livro Boa Nova que ele vai dizer que Jesus conversando com os apóstolos vai dizer que o mais importante é a fidelidade a Deus não é? que é a obediência às suas leis, aos seus mandamentos ao o compromisso é como se fosse um casamento a ligação do homem com Deus no antigo testamento, no novo também é como se fosse uma aliança, um casamento não é? e aí a importância também da fé que vem da palavra fidelidade também, mas fidelidade é mais do que a fé é cumprimento das leis divinas tá certo? bom, qual segunda, seria a segunda virtude cristã importante bom, a gente lembra de Paulo na carta aos Coríntios, ele vai dizer que tem a fé, a esperança e a caridade mas a caridade é a mais excelente delas, não é? e é verdade a caridade não é esmola, tá pessoal então somente, a gente deve ajudar os nossos irmãos, é o nosso dever mas na doutrina espírita a gente aprende que ela é benevolência, ou seja, é bondade para com todos. Quando a gente é bom só para os nossos, só para nós mesmos, para os nossos familiares, isso não é bondade, isso é egoísmo ainda, é uma felicidade egoísta. Quem realmente é bom faz tudo pelo bem de todos e não somente, faz também pela sua família, por você, tá certo? Na doutrina Espírita a gente aprende que a caridade é muito importante. Quando Allan Kardec estuda na Parábola dos, dos Bodes e das Ovelhas, que Jesus fala que vai separar os bodes das ovelhas, o único critério que Ele estabelece para nós, como está escrito, é a caridade. Porquanto eu tive fome, me deste de comer; sede, me deste de beber; careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, estava lá na Venezuela, na Síria e me acolhestes estive preso enfermo e me visitastes; estive nu e me vestistes. Jesus, então, faz da caridade essa virtude excelente, que é, para nós, o critério mais importante para a salvação na doutrina espírita, com todo respeito a todas as outras religiões. Na doutrina espírita, só que a gente aprende que caridade é mais que isso, ela é benevolência para com todos, é bondade para todos, e aí que é bom para todos é indulgente, perdoa divulga o evangelho, divulga o bem promove a paz, é tudo de bom e faz também a caridade material ela é o oposto do egoísmo, o egoísmo é o culto ao ego, o culto a nós mesmos nós sabemos que é importante amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo mas muitas vezes a gente tem colocado outros deuses, temos cultuado outros deuses, muitas vezes o nosso ego, o deus mamon, deus das riquezas e sacrificamos, não mais animais, pessoas, mas sacrificamos a nossa família, a nossa espiritualidade, a nossa saúde por causa do dinheiro então, o egoísmo é a gente tirar Deus do centro das nossas vidas e colocar a gente no centro. É o egocentrismo, a egolatria também, não é? que vai gerar uma série de outros problemas. Outra terceira virtude interessante seria a humildade. E a gente aprende também no Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade é a chave para muitas virtudes. Lembram do Sermão do Monte? Com a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então, como é bom no ambiente de trabalho e na família e na, re, na relação pessoal a gente estar com pessoas bondosas, pessoas que seguem a sua religião, que são fiéis à sua religião, e pessoas também que são humildes. Porque a humildade é o contrário do orgulho. Orgulho não é o orgulho que a gente conhece na língua portuguesa como satisfação. A gente está orgulhoso que o nosso filho está indo bem na escola orgulhoso porque ele é um homem ou uma mulher de bem, isso não tem nenhum problema a satisfação é saudável o orgulho prejudicial é aquele da gente se achar superior aos nossos irmãos e aí quando a gente se acha superior a gente se arvora no direito de condenar, de apontar o dedo, de falar mal dos nossos irmãos o orgulhoso ele vai gerar uma série de problemas para si mesmo porque ele vai gerar a prepotência a presunção, a arrogância, o preconceito, o desrespeito porque ele se acha melhor do que os outros ele não procura ajuda ele erra, teimando, ele leva até a teimosia também a obstinação, ao fundamentalismo, seja religioso, até o fundamentalismo científico hoje há pessoas que têm um verdadeiro fundamentalismo, ou até político, não é verdade? então o orgulhoso ele não enxerga os seus defeitos e se eu não enxergo as minhas imperfeições morais como é que eu vou me aperfeiçoar? como é que eu vou encontrar a felicidade se a felicidade está atrelada à conquista das virtudes? então a humildade é fundamental para o autoconhecimento e o autoconhecimento nós sabemos por todos os filósofos desde Sócrates da sua importância é muito importante a gente ter aquela revisão diária alguns minutinhos somente, não precisa ser várias horas, pedindo a Deus que nos inspire, enxergando as nossas atitudes do dia a dia, no que é que a gente errou, o que é que a gente pode melhorar no nosso trabalho, como é que foi hoje será que eu cheguei no horário será que eu cumpri com alegria com amor a minha profissão será que eu tenho gratidão a Deus aos meus irmãos, à nossa família gratidão ao nosso empregador num momento de tanta crise, tanto desemprego que passa o nosso país que aliás é privilegiado meus amigos a gente deve comparar o Brasil não com a Suécia, não com a Noruega não com os Estados Unidos como a imprensa muitas vezes faz a gente tem que comparar com o resto do planeta o que que tem no resto do planeta? nós temos 198 países o Brasil é que tem o índice de desenvolvimento humano IDH 79 nós somos o de altíssimo desenvolvimento humano a gente tem que lembrar dos nossos irmãos lá em Moçambique que está no 180 do IDH e depois do furacão do ciclone Deve ter ficado ainda pior. Lá as crianças, órfãs, 850 mil órfãs morando na África, porque os pais morreram de AIDS, de malária, de febre amarela e na guerra civil. Crianças tomando conta de crianças. Não tem água para beber. Não tem roupa, não tem nada. E a gente reclamando porque a estrada não está a, a, Avenida, não tem um buraquinho aqui ou ali, o Brasil está ótimo. E claro, pode ser muito melhor do que isso, porque ele é uma superpotência de recursos naturais, de recursos humanos também. E por isso é muito importante investir em nós mesmos, porque à medida que nós nos melhoramos, nós melhoramos também a nossa empresa, o nosso país, a nossa nação, o nosso planeta. Então, na hora de a crítica, da maledicência, do pessimismo, vamos lá, a pessoa começar a falar mal do Brasil, diz, olha mais Moçambique, olha lá mais em Madagascar, mas na África Subsaariana, como é que estão nossos irmãos? Quantas conquistas nós já tivemos em nosso país? Fala das coisas boas, porque a gente acaba criando uma onda negativa ao nosso redor, a nossa psicosfera não fica boa, quem gosta de falar com pessoas fechadas, pessoas ensimesmadas, pessoas negativas como a gente fala a gente até se contagia, não é se contamina com aquela tristeza não, vamos cultivar a alegria porque ela também é uma virtude cristã vocês lembram de Francisco de Assis ele era chamado irmão alegria e ele pedia aos frades, seus irmãos para que sempre que ele não estivesse feliz não estivesse alegre, não estivesse cantando louvando, trabalhando com amor que os seus irmãos chamassem a sua atenção e o entusiasmassem levassem Deus para a sua vida para que ele estivesse sempre trabalhando com alegria porque quantas horas do nosso dia a gente passa no trabalho, não é verdade? se o nosso trabalho é um momento de tristeza, de sofrimento como é que está a nossa vida, está triste, está depressiva, está negativa, mas se a gente cultiva alegria, a gente transforma o nosso trabalho, e se tiver reforma da previdência, que tudo indica que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e a gente tiver que trabalhar um pouco mais, mais um motivo para a gente cuidar mais do nosso ambiente de trabalho, das nossas companhias, do nosso estado interior, contagiando os nossos irmãos com a alegria de viver e não com tristeza. Isso também é ética, isso também nos conduz à felicidade. Não é? Então, cuidado com o orgulho, cultivar sempre essa humildade, como Paulo nos ensina na 2 Coríntios: e convém gloriar-me, gloriar-me do que diz respeito à minha fraqueza. Virtudes importantes para a nossa felicidade: o amor incondicional, porque Jesus nos ensina aquele mandamento derradeiro, vocês lembram qual que é? Qual que é o último mandamento que ele ensina aos apóstolos e o mais belo de todos? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, é mais do que amar a Deus e amar ao próximo a si mesmo, é como Jesus nos ama. E como é que ele nos ama? Ele tem um olhar diferente, ele tem um olhar crístico. Jesus consegue ver qualidade em toda parte. Vocês lembram quando ele consegue elogiar um animal detestado por todos nós? Jesus elogia serpentes. Lembra dessa passagem? E se você analisar as serpentes, as cobras? Muitas delas não têm veneno. E se não fosse o seu veneno, muitas delas seriam indefesas, porque elas não têm braço, não têm pernas, não têm membros. Elas se arrastam com dificuldade pelo solo. E por isso elas estão extremamente prudentes. Elas calculam muito bem os seus passos, as suas ações e aí o mestre de todos os mestres nos ensina há dois mil anos ser desmansos como as pombas mas prudentes como as serpentes Jesus conseguia ver qualidade no animal que ninguém gosta e a gente não consegue enxergar uma qualidade no nosso irmão, no nosso país no nosso trabalho na nossa empresa, na nossa família tem alguma coisa errada com a gente, vamos começar a ter esse olhar do Cristo, quando ele vai convidar Simão Pedro, meus amigos Simão Pedro era muito atrapalhadinho um homem impetuoso, torrão, que não tinha conhecimento, semi-analfabeto, e Jesus vai enxergar naquele homem, não o pescador, arrogante, mas o apóstolo dedicado, a ele confiaria o colégio apostólico, o comando dos dois apóstolos, Jesus vai enxergar um dia o senador Lentulos, o homem orgulhoso, rico, que o conhece, mas não resolve segui-lo apesar da sua filha ser curada da lepra por Jesus, segundo o livro, há dois mil anos do espírito Emmanuel por Chico Xavier, ele não enxerga o senador, ele está enxergando o espírito Emmanuel, que mais tarde seria o grande evangelizador e condutor da obra da psicografia de Chico Xavier, esse grande homem de bem respeitado por todas as religiões, então vejam que a gente tem que enxergar o nosso irmão ele vendo ele lá na frente mais adiante como sendo homem ou a mulher mais aperfeiçoado, porque o Cristo nos convida, ele diz, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celestial é perfeito nos convida a melhorar a cada instante não é verdade? e nos ensina e quem ama educa então quem é subordinado tem que também receber a educação do seu patrão Aquele psiquiatra famoso, Samitiba, ele já está no mundo espiritual, ele diz tem um livro chamado Quem Ama Educa e é verdade. Então, ele vai dizer que nós temos três educadores, os pais, os professores e o patrão. O patrão nos ensina muito e a gente precisa aprender com ele também. E o patrão tem o dever de chamar a nossa atenção. E eu estava chateado esses dias porque não estava conseguindo ser tão pontual como eu gostaria, e lembrei que há um tempo atrás um dos meus chefes eu, logo no comecinho, eu trabalho na, na Polícia Federal eu comecei a chegar às 8h10, 8h15 e o horário era as 8 horas. e ele me chamou, e eu achando que era um excelente funcionário e ele então me chamou, de Nazareno que horário você está chegando? ô oh, chefe, 8h10, 8h15, realmente É um horário aqui 8 horas e aí ele me estimulou que? a ter mais disciplina, acordar mais cedo, pegar um trânsito melhor e chegar no horário, e aí a gente vai aprender que o patrão nos ensina, mas a gente precisa ter essa humildade para aprender também com esse outro grande mestre, então ter essa oportunidade aliás mestre foi um título, o único título que Jesus aceitou, ele disse mestre dizei o bem porque eu sou então a gente também tem que ensinar, tem que compartilhar o conhecimento ensinar os nossos irmãos os nossos novatos no trabalho também, a fé a fé é muitíssimo importante a fé vai nos trazer a confiança e a esperança meus amigos quem de nós pode viver feliz sem esperança num dia melhor, mesmo que não acredite em nada, eu respeito que eu fui ateu durante 12 anos não acreditava em Deus mas tenha fé pelo menos em você mesmo tenha fé no futuro num dia melhor tudo passa, tudo passa e isso que você está passando de sofrimento também vai passar a gratidão como é que a gente pode ser uma pessoa mais feliz, mais alegre se a gente começar a cultivar a gratidão vocês lembram de Paulo? ele também vai nos ensinar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco em tudo a gente agradecer em tudo a gente louvar a Deus até nos momentos difíceis e Paulo sabe do que está falando vocês lembram que ele vai trazer essa citação olha que foi, como foi o sofrimento desse grande apóstolo recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufar, naufrágio uma noite um dia passei no abismo em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos do, da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Este homem, picado por serpentes venenosas, que afundou três vezes, preso, chibateado, dizia que a gente deve dar graça sempre, porque esta é a vontade de Deus para nós. Então, vamos ter, cultivar a gratidão. Né? Eu tenho uma palestra só sobre gratidão, como é importante a gente cultivar isso. Os nossos irmãos do Seishonoye, essa filosofia oriental muito interessante, eles são especialistas em cultivar a gratidão vale a pena também conhecer como Paulo nos ensina em Tessalonicenses 5.21, ele vai dizer não desprezeis as profecias examinai tudo retende o que for bom então a gente pode aprender em toda parte não é e eu aprendi também muito com a doutrina espírita e quando alguém vem criticar, Nazareno você é espírita eu sou, mas está errado eu disse, olha, por que você não ensinou a regra que um dia nos ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta como é que a gente sabe? como é que a gente sabe se uma doutrina é adequada ou se é inadequada? pelos frutos os conhecereis por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das saças? se o fruto é bom a árvore é boa, então quantas árvores nobres nós temos nas diversas religiões, filosofias em toda parte, então a gente ensina olha a doutrina espírita, os frutos dela são maravilhosos também, então se o fruto é bom, a árvore é boa se você não concorda vai discutir com Jesus que foi isso que ele ensinou é? então cultivar a alegria está lá o convite de Jesus de Paulo, Regozijai vos sempre Chico Xavier dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, não era a caridade era a alegria de viver olha aqui essa foto, essa gargalhada do nosso querido Chico e Francisco de Assis, como eu disse a vocês era conhecido como irmão alegria, a resiliência que é essa palavra tão bonita que criaram agora que é a capacidade da gente se torcer e se recompor ou seja, de passar por essas tribulações, pelas dificuldades, pelos momentos é importante que a gente não se deixe abater e quantas vezes nós estamos vendo quantos companheiros, quantos irmãos, quantos colegas de trabalho sofrendo a depressão então vamos nos compadecer conversar tentar levar alguma luz porque nós estamos numa grande epidemia meus irmãos, também de suicídio e o suicídio hoje é tão grave porque nós nunca tivemos tanto materialismo como hoje muitas pessoas até dizem que têm religião, que creem em Deus mas elas não vivem a sua religião então antigamente nós tínhamos depressão mas nunca como hoje e nunca tivemos tantos ateus no planeta nada contra, meu pai é ateu um homem extremamente generoso e bom muito inteligente que eu admiro de coração mas eu disse a ele, papai não divulgue o ateísmo, não divulgue o materialismo, porque os frutos dessa doutrina não são bons eles conduzem ao suicídio muitas vezes à depressão, à corrupção ao crime, ao aborto o senhor é a favor dessas coisas? não meu filho, eu sou contra então não divulgue respeite, também, e o merece todo o nosso respeito, é? a oração, Jesus nos convida no evangelho, vigiar e orar é a fim de não cair em tentação, então a gente buscar a sintonia com Deus, com nosso Pai Celestial, com Jesus, se você é católico com santos, não há nenhum problema, se você é espírita, não é com os bons espíritos, com os anjos você é evangélico, não é? os anjos são os bons espíritos para nós, e não é nenhum problema, e a gente né, buscar a oração, mas a oração vai nos ajudar a ter serenidade pessoal, porque um dos grandes problemas hoje da humanidade, qual que é? Além da depressão, qual é o outro grande mal que nós estamos vivendo hoje? Ansiedade, ansiedade, e a ansiedade vai perceber que ela é fruto também do orgulho a gente vai ver que o orgulho produz o perfeccionismo o perfeccionismo gera aquela cobrança exagerada vai gerar frustração também, vai, a gente vai sofrer mas estamos numa vida tão agitada que nós estamos vivendo com muita ansiedade e a ansiedade, por exemplo, uma coisa que estava me atrapalhando muito nas palestras era a ansiedade eu, por causa do orgulho, não é? queria fazer sempre palestras melhores e pensava em sempre fazer melhor. Ficava tão estressado, tão ansioso na hora da palestra que não permitia a sintonia com os bons espíritos. E o que é que acontecia? Me prejudicava. A palestra não era tão boa. Quando eu comecei então, a ficar mais humilde, a fazer o autoconhecimento, a buscar me melhorar no, no problema do orgulho e comecei a relaxar mais, a palestra começou a fluir com muito mais facilidade porque o meu orientador espiritual, ele me diz Nazareno, você está prejudicando a nossa sintonia contigo, você precisa né, estar mais sereno, e Jesus andava sempre sereno, vocês lembram Jesus ansioso, estressado não, não é porque ele também sabia estabelecer limites a gente precisa também estabelecer limites na nossa vida, vocês lembram quando a mulher sirofenícia vem pedir a ele que cure a sua filha que estava enferma ela não era judia, o que é, qual é a resposta dele? mulher, eu não vim ser para as ovelhas desgarradas de Israel e não é listo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos era um ditado popular, ou seja, eu não posso deixar de atender os judeus para atender vocês quem vai atender vocês é Paulo, é Pedro, é Tiago, são esses apóstolos que eu ensinei eu não, a minha missão é pregar para os judeus, para os hebreus, os samaritanos também, ele pregou então ele tinha limites, ele tinha foco, ele tinha metas, olha que importante, naqueles três anos de apostolado, a missão dele era pregar para o povo hebreu, e aí ele vai dizer, não é, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas ela então vai dizer, senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, ele como não era somente justiça, mas era também misericórdia, era também bondade, ele vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresça, e salva a filha dela da doença, olha que interessante, não é? Mas ele nos ensina, então, pedir ajuda, está lá também Paulo nos ensinando, confessai-vos uns aos outros, essa humildade, a gente pedir ajuda, quantas vezes a gente está com um problema que não sabe resolver muito bem, e como é bom a gente pedir ajuda, o outro companheiro, o outro colega, fica feliz de poder ajudar, porque ele se sente prestigiado, olha como eu sei, olha como eu sou bacana, e você faz um trabalho melhor buscando excelência no seu trabalho buscar também a resignação que é o contrário da cobiça da inveja vocês lembram, tem uma passagem de João Batista que ele vai dizer assim soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com vosso salário vocês compreendem bem essa frase? olha, ele falou acomodai-vos com vosso salário não, ele falou o quê? contentai-vos alegrai-vos com o vosso salário e a gente aprender até essa gratidão na hora que chega lá o pagamento no final do mês obrigado senhor por esse pagamento tanta gente desempregada tanta gente passando necessidade no planeta mais de 2 bilhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria sem ter o que comer meus irmãos então a gente tem essa gratidão isso traz felicidade, traz alegria traz produtividade traz motivação para o trabalho então vamos aprender também com João Batista a nos contentar com o nosso salário, porque a cobiça a inveja é um ácido que nos corrói, que só nos faz adoecer, pelo contrário a gente aprende com Jesus também com a doutrina espírita que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a pobreza ele nos fala sobre isso então será que é tão bom ficar tão preocupado com a riqueza? não, vamos buscar também essa simplicidade que ele nos ensina buscar sempre o aperfeiçoamento então está sempre buscando ser melhor a cada dia a gente lembra da parábola dos talentos, mesmo quem é muito capacitado, é, quem é muito competente, tem que produzir mais vocês lembram com aquele que ganha cinco moedas, cinco talentos, ele tem que entregar cinco, ele não vai entregar uma só como os outros, ele tem que produzir mais, então a quem mais foi dado, mais será pedido, e Allan Kardec acrescenta, mais será muito dado também, se souberem bem aproveitar, tem recompensas, claro, e será que tem recompensas, buscando Nazareno, a gente fazendo esse esforço, esse sacrifício, será que tem alguma recompensa? Bom, vocês vão ser pessoas melhores. Pessoas melhores são servidores, funcionários melhores. Funcionários melhores são mais valorizados, são mais reconhecidos, ficam menos tempo desempregados, concorda? E hoje em dia, com essa rede social tão comunicativa, a gente, os empregadores conhecem. Eu tenho certeza que uma carta deve ser de algum grupo de WhatsApp que tem donos de cartório. Vamos lá? É? tem a anorega é a nossa associação do, né, da, da, da classe, eles conhecem, se um mau funcionário sai, todo mundo fica assim, ah, aquele lá não é bom, ou então quando é um bom funcionário, rapaz, aquele cara é muito competente, pode chamar, e a gente é, tem esse respeito, então vale a pena esse esforço pessoal, para a nossa satisfação, para a nossa valorização, para a nossa autorrealização e para a gente também ter mais reconhecimento, Não buscar esse aperfeiçoamento diário, e lembrar que essa dedicação, que é o esforço, que é o sacrifício, você sabe de onde é que vem essa palavra sacrifício? Não é uma coisa negativa a rigor, sacrifício vem do latim sacro, sagrado, mais ofício, que é trabalho, ou seja, é um trabalho sagrado, o sacrifício é uma renúncia que você faz por algo melhor, então o concurseiro, o pessoal que está estudando para concurso olha o pessoal que está estudando para concurso tem que renunciar, sair para as baladas chegar tarde para poder estudar mais porque ele investe agora porque quer ter um melhor salário no futuro não é assim? então é um sacrifício, um trabalho sagrado é inteligente isso é sabedoria também não é fazer esse esforço e quando a gente estuda também o evangelho lá em Marcos 10, 28 a 40 tem um momento em que é, Pedro fica meio aflito e pergunta Senhor, o que será de nós? e Jesus vai dizer Simão, eu vos digo a verdade que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho recebereis em cento cem vezes mais desde agora com perseguições e no porvir a vida eterna cem vezes mais Jesus nos oferece uma recompensa ao cêntuplo Desde agora, não é só no mundo espiritual, não, é desde agora, com perseguições. Claro, o mundo não vai nos tratar muito bem, não, mas, agora e no porvir, a vida eterna. Então, trabalhar para Jesus, com Jesus, com amor, é o melhor investimento que existe. É inteligente buscar conhecer os seus ensinamentos, não é? E a gente aprende que tem uma meritocracia, o próprio Cristo nos fala que a cada um segundo as suas obras. Está lá no Apocalipse, no último versículo, cada um será julgado conforme as suas obras. E assim também é no trabalho, cada um é julgado conforme os seus resultados, a sua produtividade. A gente precisa se esforçar para melhorar. Na doutrina espírita, a gente aprende que quanto maior a dificuldade de fazer o bem, maior o mérito da ação também. E os espíritos nos lembram do óbolo da viúva pobre que Jesus elogia que doam mais do que todos os outros, porque eles, daram, eles davam do que lhe sobrava e ela lhes deu do que lhe faltava, então aquela pessoa que faz não é, com sacrifício, com dificuldade, esse tem mais mérito, esse deve ser mais bem visto, ainda aos nossos olhos, não aquele que já tem tantas competências, tantas qualidades, que nem se esforça muito, aquele pequenino que se esforça né? merece o nosso reconhecimento também, a prudência, como nós já vimos aqui, a mansidão também então buscar essa mansidão que está lá no Sermão do Monte é? os brandos e pacíficos herdarão a terra e ele ensina outra bem-aventurança que dizem que é mais avançada a quem faça uma escala dizendo que as últimas bem-aventuranças são mais importantes e a sétima bem-aventurança, diferentemente da terceira que é brandos e pacíficos é os bem-aventurados que promovem a paz os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus então vejam que é mais do que ser manso, é aquele que promove a paz, no sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade. Vamos promover a paz também, não né? A responsabilidade, e a gente lembra de Paulo dizendo: dá conta da tua administração". A nossa querida Maria Paula Fidago vai dar uma aula sobre responsabilidade de hoje, eu vou ficar deixar isso com ela, a sinceridade, porque quando a gente é sincero, a gente conquista a confiança dos outros que coisa melhor para um patrão do que a gente poder confiar no, no empregado, eu já fui patrão, e como era valorizado, não, é a pessoa de confiança, então se você é sincero, você conquista a confiança, e Jesus já nos ensinava que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. A ordem, que é uma grande virtude para o trabalho, para a gente ter mais disciplina, para ser mais organizado, isso é muito importante. E o expositor... Cadê ele aqui? Eu vou mostrar depois. O expositor é, Vitor Pinheiro Salles, é professor de filosofia do direito e de ética também, tem uma palestra maravilhosa. Eu vou mandar para uma carta. É filosofia, é ética profissional do trabalho. Ele faz uma abordagem muito interessante, ética cristã do trabalho, aliás, ética cristã do trabalho, Vitor eh, Salles Pinheiro, tá? E aí ele vai dizer que a ordem tem que obedecer isso aqui, primeiro tem que estar Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, a família é o núcleo mais importante, depois é que vem o um trabalho. Se você não está bem na família, você não é um bom trabalhador. Se você não tem lazer, se você não participa da sociedade também, se você não está no condomínio, se você não participa dos movimentos políticos, você está uma pessoa né, que precisa também se dedicar a isso. E ter também o seu descanso, o seu lazer. O orcaolismo, não é aqueles, aquela pessoa viciada em trabalho, não é um bom trabalhador o bom trabalhador, ele sabe repousar, ele sabe aproveitar os momentos de repouso também, então a ordem vai trazer muitas virtudes a produtividade, então o foco, o esforço a disciplina, os limites eu contei aqui a parábola passagem, não parábola, passagem da mulher cirofenice para vocês e o trabalho em equipe, vocês lembram que Jesus buscou 12 apóstolos, isso é muito valorizado no trabalho, cada vez mais nós sabemos trabalhar em equipe e Jesus dá esse exemplo também buscando 12 homens muito atrapalhadinhos, e algumas mulheres que o seguiram também, como Maria Madalena, Joana de Cusa, não é? É, é, Maria de Cleofas e Rosane e outras, não é? vamos ter outras mulheres que o seguiram também, e Francisco de Assis faz como Jesus, porque ele era um homem cristianíssimo, ninguém viveu o Evangelho de Jesus ao pé da letra como Francisco de Assis, e ele vai dizer, Deus me deu irmãos, porque ele ganha, foi conquistando os frades, né? os seus irmãos, estão buscando, então, para a gente trabalhar bem a equipe, a gente tem que ter a humildade, a cooperação, a colaboração, que depende dessa nossa boa vontade, e o um bom relacionamento, para ser bem relacionado, a gente precisa ter, no mínimo, ser uma pessoa melhor a cada dia, compromisso, que vem da dedicação, a motivação, então a gente investindo em nós mesmos, vamos ter mais motivação é valorizado também a gente ter iniciativa no trabalho, é muito importante a gente ter iniciativa não só mostrar somente para o chefe os chefes problemas, mas já começar a pensar nas soluções não, é? não ficar criticando tanto e, e é importante, a gente, quem critica né, deve não fazer a crítica, deve se oferecer para fazer melhor ou deve apresentar a solução é importante a gente também verificar isso. A alegria, simpatia, empatia, o aperfeiçoamento, resiliência, a economia, a assiduidade, a pontualidade tudo isso aqui é importante. Mas mais importante, vocês vão ver é a gente ser uma pessoa melhor a cada dia e isso leva muito, é levado muito em consideração e a sobriedade então é evitar não é, o consumo excessivo de álcool na noite anterior tudo isso é muito valorizado meus amigos, quantos problemas vitimados pelo álcool em nosso país em nosso planeta o álcool mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas não tem problema beber um pouquinho mas o problema é que o álcool tem levado muitas pessoas à dependência Há acidentes de carro, há violência doméstica, há separações, o álcool está por trás dos estupros, dos homicídios. Eu sou policial, dos homicídios, o álcool está por trás até dos suicídios. Então, muito cuidado com essa droga, é uma droga, é um entorpecente, não provoca. A alegria, o álcool provoca depressão, ele é um, uma droga depressora do sistema nervoso central, todos os psiquiatras são unânimes nisso, então, tomar cuidado com essa droga, porque ela é diferente da cafeína, da cocaína, que são estimulantes, tá? O álcool não traz alegria, o álcool nos deixa permissivos, e quando a gente fica permissivo, a gente experimenta outras drogas, a gente faz coisa que vai se arrepender no outro dia, e a gente perde a lucidez o bom senso que é tão importante para a nossa vida. Então, está aqui a, o professor Vitor Salles Pinheiro, ética cristã do trabalho, vale a pena vocês conhecerem. Bom, meus amigos, nosso tempo já está acabando, vamos avançar aqui, então, bem rápido, nos últimos slides, e como é que é a ética de Jesus? Vou colocar sempre essa frase, no meu lugar, o que faria o Cristo? No meu lugar, o que faria Francisco de Assis? O que faria Chico Xavier? O que faria a pessoa que você admira? Não é um filósofo ateu que você admira? Tem pessoas maravilhosas, aquele professor Leandro Karnal, ele é um, é um ateu convicto, mas tem lições belíssimas sobre a ética, um grande estudioso, historiador e educador. Não é? Fazer aos outros tudo aquilo que gostaria de que vos fizessem esta regra de ouro ela era diferente, era assim, não façais aos outros aquilo que não gostaria que vos fizesseis, Jesus mudou, ele coloca na voz ativa, fazei aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizesse, é diferente, não é? Não fazer e fazer, é diferente, tá? E ele dizia, eu não faço a minha vontade, mas é do meu Pai que está nos céus, então a fidelidade é sempre a Deus, Jesus estava sempre em sintonia com o nosso Pai, Bom, sobre a crise ética, na atualidade, vocês já sabem, não precisa a gente falar. Vamos correr aqui, então, nesses slides, lembrar aqui de uma coisa importante. Ah, sim, isso aqui é importante no ambiente de trabalho. Tem uma mensagem do espírito do irmão X, que é Humberto de Campos, para o Chico Xavier, que ele vai falar de Sócrates, vai dizer que Sócrates utilizava três filtros, três crivos, três peneiras, antes de divulgar alguma coisa, então chegou um, um mensageiro muito apressado para Sócrates, e disse, Sócrates, eu quero lhe contar uma coisa, ele disse, calma meu irmão, vamos passar pelos três crivos, ele disse, que três crivos? O primeiro é o da verdade, você tem certeza do que você vai me falar? é verdade? não, eu ouvi dizer, alguém me contou não, então não me conte, já não passa no primeiro crivo qual o segundo crivo? da bondade, o que você vai me contar é uma coisa boa, é uma coisa agradável? eu vou ficar feliz com ela? vai me fazer bem? não, aliás, é uma coisa muito desagradável então não me conte e a terceira, é uma coisa útil? porque às vezes a coisa é desagradável, mas é útil por exemplo, eu preciso saber do mal para evitar que sofra aquele mal uma pessoa está prejudicando os outros, né? é? uma coisa útil saber, é uma notícia desagradável, mas é necessária. Então, o que você vai me ensinar é útil? Então, se a gente começar a fazer esses filtros no nosso dia a dia, no nosso ouvir e no que a gente vai transmitir, para impedir as tal das fake news, será que a gente, não vale a pena a gente checar a fonte antes? Então, o respeito é uma outra grande lição de amor, é o respeito. Respeito pela diferença, até porque a gente vai aprender muito mais com os diferentes do que com aqueles que parecem conosco. Os nossos inimigos têm muito a nos ensinar, eles não querem encobertar os nossos defeitos, eles colocam na maior claridade possível. Vamos aprender com eles também. Se a gente está buscando se auto aperfeiçoar, vamos aprender. Jesus também nos ensinava amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis, não fazem os publicanos também o mesmo? Que a vossa justiça seja superior à dos pagãos, à dos fariseus, para que sejais chamados filhos do Altíssimo, todos vós. Então, Jesus pede para a gente amar a todos, fazer bem a todos, mais do que somente para os que nos desejam o bem, não é verdade? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, sobre política, também é importante a gente participar na sociedade. Platão tem uma frase muito interessante. Olha o que ele vai dizer. Você tem todo o direito de não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam de política. Portanto, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que a fazem. Então, vamos se interessar um pouquinho também pela política, para buscar orar pelos nossos governantes nossos parlamentares nossos juízes nossos jornalistas por todos, por todas as pessoas de, de grande influência no nosso país ele precisa de orações né? e não de mais pessimismo não de mais ataques não mais depressão como a gente tem aumentado né? Nazarene, como chamar a atenção de alguém em erro nós aprendemos isso no encontro lá da federação espírita aqui do Distrito Federal olha que coisa interessante como é que a gente chama a atenção de alguém que a gente acredita que está em erro, porque às vezes a gente é que está equivocado bom, primeiro é, chama teu irmão em particular, nos ensina Jesus, se ele te ouvir, terás ganho teu irmão, se ele não te ouvir convida algumas testemunhas, quer dizer, vai chamar o chefe vai chamar o coordenador, olha aqui coordenador fulano está equivocado e se ele não ouvir, trata-o como gentil, ou seja, os que não eram judeus, não tinham autorização de falar na, na sinagoga só quem era judeu, então e já não ia poder, nem poder mais divulgar as suas ideias na sinagoga, então Jesus coloca essa, essa escala, mas primeiro em particular, porque quando a gente divulga o, o defeito do nosso irmão em público, a gente faz um grande, uma grande, uma grande sofrimento, a gente pode provocar muito sofrimento no nosso irmão, não é? então a gente deve ter também um regimento interno detalhado, a empresa deve ter um regimento interno, para quando você for chamar atenção, não ficar algo pessoal, não parecer que é você implicando com o seu servidor, mas, olha, fulano, é porque aqui no cartório JK, nós temos aqui esse estatuto, essas regras, o regimento interno aqui da casa, olha como é que é, bem detalhadinho como é que a gente tem que proceder. Então, não é nada contra você, se você acha que o, o, o, o, o estatuto não está legal, estatuto não, o regimento interno não está legal, faça uma sugestão para a diretoria para mudar, mas, por enquanto, a gente tem que seguir o que está na regra então é importante ter regras bem claras bem detalhadas, ser oportuno evite de meditação, chama a pessoa no momento que ela está feliz, que ela está mais acessível elogie todos os pontos positivos antes, então você vai chamar a atenção da pessoa que está equivocada, você vai dizer fulano, olha, por exemplo, na minha palestra Nazareno, olha você, elogie você... olha você foi ótimo, você colocou slides, falou desse grande filósofo grande mestre que é Jesus, etc e tal, colocou não é? mensagens interessantes mas naquela hora que você falou aquilo não seria melhor dizer desta outra maneira ai, sabe que você tem razão então você conquista a pessoa e diz a programação neurolinguística que você tem que usar a técnica sanduíche você termina com elogio mas olha, mas você arrasou então você termina com elogio para a pessoa também, muito interessante seja direto, evite fofocas, conte para a pessoa porque se você não conte para ela, você vai contar para o amigo o colega vai contar para o colega o outro colega, vai chegar no ouvido dela e como é que vai chegar? Já fizeram aquela brincadeira de telefone sem fio? Como é que chega a notícia do outro lado, na, na vigésima pessoa? Completamente diferente, completamente distorcida, e ela vai ficar muito chateada com você, com razão, porque você, além de fofoqueiro, está denunciando os defeitos dela, não é? Está inventando coisas. Então, seja direto, fale com a pessoa, Nazarene, mas ela não gosta de mim, eu tenho encrenca com essa pessoa. Como é que eu faço? Ela vai se melindrar, o filho do orgulho melindro, Não é? olha, se a pessoa não simpatiza com você peça ajuda a um terceiro que ela respeite e admire por exemplo, uma carta vai precisar chamar minha atenção vai que ele não gostou de ter falado aqui muito do aspecto mais religioso da ética, aí ele vai fazer o que? ele sabe que eu gosto muito da Marilda essa psicóloga muito querida e muito competente que está aqui, ele vai dizer assim Marilda, fala com o Nazareno para a próxima vez que ele for falar sobre ética não misturar tanto com religião e tal não sei o quê. aí a Marilda, como eu respeito muito ela, não é um grande trabalhador espírita também, eu vou dizer, quando ela vinha falar comigo, ela vai dizer, ah, Nazareno faça assim, faça assim, ah, oh, Marilda, pode deixar, olha, deixa comigo por quê? porque eu tenho muito apreço para aquela pessoa, então use um terceiro peça ajuda a um terceiro que ela respeite e admire e autoconhecimento, Por que você vai falar aquilo? Por que você vai chamar a atenção da pessoa? é por amor a ela? é por amor? a empresa? ou é porque você tem despeito? ou é porque você tem mágoa dela? ou é porque você tem inveja? Investiga o que é que tem o que é que lhe move faça com amor e por amor o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo então, lembra daquele pai que recebe o bilhete do filho, o filho está morando fora de casa, e aí manda o um bilhete, o pai está muito chateado, olha aqui esposa, olha o que foi que seu filho mandou para a gente aqui, isso é um filho pedante, ingrato, olha o que ele escreveu, papai, mande dinheiro, eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma, e a esposa, não, mas deixa eu ver esse bilhete, será que ele falou, não, olha, não foi assim que ele falou, não, foi não, como foi, foi assim, olha, papai, mande dinheiro, ah, sim eu mando, então o modo de falar é tão importante como o conteúdo Emmanuel vai dizer que a verdade é um diamante mas se a gente arremessar o diamante, ele é uma pedra se a gente arremessar o diamante sem nenhum carinho no rosto do nosso irmão nós vamos feri-lo, nós temos que envolver, envolver o, viludo da verdade, o diamante da verdade no viludo do amor e entregar para o nosso irmão o Chico dizia também, certa vez ele falou assim, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Como é que a gente tem feito? A gente tem colocado um barril da nossa verdade relativa e imperfeita, sem nenhuma gota de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Ensinava... Chico Xavier então, alteridade não é a gente é, não aceitar tudo, não, não vamos aceitar tudo, mas vamos respeitar, de ter todo o direito, Voltaire dizia isso olha, eu não concordo, posso não concordar com nada que você disse, mas vou defender até a morte o direito que você tem de falar o que você deseja então a liberdade de expressão não é? ética nas redes sociais não vai dar tempo da gente falar muito, mas vocês entendem muito bem desse assunto ética nas críticas lembrar de que Jesus falava né? não julgueis a fim de que não sejam julgados porque com a mesma medida que medir, Jesus medirão a voz então, é importante a gente ser mais, mais e oferecer mais a solução do que propriamente a crítica, e se oferecer para fazer melhor se você acha que pode fazer melhor, se ofereça para fazer melhor se a gente tem essa capacidade é o nosso dever né? senão a gente está se omitindo também é de eu não falar ah, tá aqui a frase que eu li para vocês, estava aqui logo na sequência, ética no trânsito o Macarto tem uma solução também, ele adora ficar escutando aí palestras, também tem audiolivros muito interessantes, aproveita esse horário de trânsito aqui em Brasília, que a gente fica muito tempo, não é? coloca lá, tem nos pendrives, hoje em dia tem até pendrives, eu, eu gravo palestras também em pendrives, quem tiver interesse, elas estão lá fora, também. toda a renda vai ser doada para uma instituição beneficente, eu vou deixar a cargo do Macarto fazer essa doação, tá? quem tiver interesse, tem mais de 100 títulos lá de palestras, e a gente vai mas o mais importante no trânsito é colocar o olhar crítico lembram do olhar crítico, do óculos de Jesus? então, colocar também pensar, será que fosse uma pessoa da minha família? se aquela pessoa que está dirigindo fosse meu avô meu velhinho, meu avôzinho já está velhinho ele não, não tem os mesmos reflexos não é? será que a gente não pode olhar com outros olhos? se fosse meu filho adolescente como é que eu gostaria que as pessoas o tratassem? se aquela criança, no sinal, fosse o meu neto, não merecia pelo menos um sorriso? Um Deus te abençoe? Então, lembrar de tudo isso, né? todas as regras, todas vocês sabem, e está aí a vovozinha dirigindo, ela não sabe andar com aquele trem novo, aquela cheia de botão, cheio de coisa, mas está lá feliz, porque tem independência, não está dependendo dos outros, então vamos ter mais mais bondade no nosso olhar, esse olhar crístico, não é? Nazarene, como é que eu devo levar a ética para o mundo? Porque eu tô, agora eu aprendi muita coisa, mas como é que eu faço para levar para os nossos irmãos? Bom, meus amigos, a importância do exemplo. Francisco de Assis nos ensinava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, à medida que a gente se melhora, a gente se torna um espelho, né? refletindo a imagem do bem, da felicidade e do amor Essa, esse filme é maravilhoso tá? nas edições paulinas vocês encontram a melhor biografia que eu conheço de Francisco de Assis e Clara, chamo Clara e Francisco para a gente concluir e as tentações? Nazareno, vocês, os religiosos, acreditam realmente que tem espíritos, não é? Que tem espíritos impuros, demônios, como alguns chamam também, etc. Ou a doutrina espírita fala sobre isso? Fala e diz que existem mesmo, mas diz apenas que os espíritos nada mais são do que os homens e mulheres que já viveram. E a gente pode ter prejudicado esses nossos irmãos. E qual a melhor maneira? Nazareno, não quero saber de espiritismo, não, mas qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Tem essa regra fácil? Tem! vamos aprender hoje? está lá no livro dos médiuns, capítulo 23 na obra de Allan Kardec vai nos dizer no item 252 ressalta o que fica dito um ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais que os nossos defeitos dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores dos espíritos que nos querem prejudicar e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem então, quando a gente está tentando fazer o bem, tentando ajudar o próximo, tentando trabalhar com amor, com alegria, com gratidão, com dignidade, com respeito, a gente atrai os bons espíritos e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos maus. Esta é o ensinamento da doutrina espírita. Então, vejam como até para a questão da obsessão vale a pena buscar o bem, sempre, em todas as horas, Nazareno, você falou das imperfeições morais, mas qual a principal causa dos nossos defeitos, como é que a gente combate todos esses defeitos para ser uma pessoa mais ética, melhor, mais feliz, bom, lá no livro A Gênese também de Allan Kardec, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais, olha, ele vai dizer que estudando-se todas as paixões, todas as nossas imperfeições morais, e mesmo todos os vícios, né, o que é contrário da virtude, vê-se que as raízes de ambas se acham no instinto de conservação, ele não aprofundou muito esse assunto, mas o nosso orientador espiritual, pela inspiração Nazareno, quais são os instintos de conservação, vocês lembram quais são? Bom, nós temos a fome, o sexo, o sono, o instinto maternal, a agressividade, todos esses instintos são necessários, só que tem que ser dosados, a gente tem que controlá-los, mas tem um, def... um instinto muito útil, mas muito perigoso, qual que é? Está muito associado à autopreservação, o medo, o medo ele é necessário, mas o excesso dele é perigoso, os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano, depois do medo da morte, é o medo da rejeição dos pais, então, como a gente tem muito medo de não ser amado, a gente, para agradar os nossos pais, vamos fazer tudo para agradá-los. E o que, é que eles estão mais interessados? Homens e mulheres de bens. E a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, por causa do medo de não ser amado, de, ser, de não receber o aplauso da sociedade. A gente tem muito medo da rejeição. Não é? E a gente vai ver também que o medo vai estar por trás da avareza, do egoísmo, por quê? Porque a gente tem medo de passar fome, passar privações, necessidades, e a começa a acumular bens, coisas, tesouros, riquezas. Então, o medo vai provocar avareza, egoísmo, a cobiça já falamos, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima, às vezes até para a nossa colocação de emprego. E o que é que a gente vai fazer? Para compensar a inveja, a gente vai usar a maledicência, tentando-os fazer diminuir um pouco para que a gente cresça mas isso é medo também, é a inveja é fruto do medo, os ciúmes ciúmes é amor? não ciúmes é problema de autoestima e a gente tem medo de perder a pessoa que a gente está ao lado crueldade também a covardia, a omissão também são reflexos do medo, a vaidade a pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal porque tem medo da rejeição medo de não ser aceito, de não ser amado, de não fazer sucesso que a gente é, tem essa, esse constrangimento de ter que fazer sucesso né? o medo vai levar a timidez, a fobia social o medo do público, a fraude a ansiedade também o que é que é a ansiedade? É o medo do futuro, do que pode acontecer e Jesus nos ensina, a doutrina espírita confirma que existe uma programação ele vai dizer não se vendem dois passarinhos por um asse por um real pois eu vos digo verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus, não temais pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, no meu caso está até mais fácil de contar, não, é? não tem muitos não, e ele ensina mais, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição, não vos inquieteis com o que é de comer ou de vestir, não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento e qual de vós com a vossa preocupação com a vossa ansiedade é capaz de aumentar a sua vida em uma hora ou a sua estatura é um côvado, depende da passagem olhai para as aves dos céus elas não plantam, elas não ceifam não montam em celeiros e o pai que está no céu provê seu alimento a cada dia não sois vós muito mais do que os pássaros? olha os lírios do campo, eles não plantam, eles não ceifam, eles não montam em celeiros, e o pai, eles não fiam, eles não tecem, e o pai que está nos céus, veste, e eu vos digo em verdade, que nem mesmo Salomão, jamais se vestiu como um deles, se o pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé, e aí nos fala, nos convida a não ter medo, a confiar, então quem conhece, quem confia, quem tem fé, tem esperança, tem menos ansiedade, então vamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, não é? e ele nos esclarece também, ele vai deixar muito claro isso, ele vai dizer, qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente se vós que sois maus, sabeis da boas coisas aos vossos filhos quanto mais vosso Pai Celestial saberá da boas coisas aos seus filhos então Jesus nos dá certeza que nós vamos ser assim amparados pelo nosso Pai, então nada de ansiedade, porque ela é fruto do medo futuro, pânico e etc Nazareno, qual a melhor virtude contra o medo? Eu já estou com o símbolo do pânico, você está me falando sobre o medo aí, qual a melhor virtude para a gente combater o medo? para a gente concluir fé, maravilha, Maria Paula, está afinada, olha aqui, é a fé, é a fé a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Nazareno, compreendi muito bem, o problema é que a minha fé é o menor do que um grão de mostarda, como eu fazer para fortalecer a nossa fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? para ser uma pessoa mais, mais corajosa, ser menos ansiosa menos invejosa, menos ciumenta ter menos avareza, cobiça, ganância ambição desmedida, ser uma pessoa menos invejosa etc, como é que a gente faz para fortalecer a fé para combater o medo? oração, oração é muito importante, mas não é o melhor caminho com conhecimento conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, assim estudarmos o evangelho de Jesus, o autoconhecimento também para nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, fortalecer a fé, e nos tor combatermos esse grande instinto de conservação, chamado medo, nos tornando pessoas melhores, mais éticas e mais felizes a cada dia. E lembrar do Cristo, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais se o quiser, diz, vós sois o sal da terra, até o fermento da massa, né, quando ele fala dos fariseus também, a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem aflitos, preocupados, com medo, sem saber o que fazer, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso no poema Onde Está Deus? Ele é de Sergipe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 escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus, Ah, desculpa, eu pulei aqui, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz, na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, Presinto Deus na dor que nos hermana